Entendi. Ah, sim. Beleza. Tá. Vamos fazer o seguinte, ó. Esses daqui são os exercícios, né? Vamos dar uma recapitulada como funciona aquele exercício lá. E aí a gente faz o outro. Certo? Tudo bem pra vocês? Galera, tá me ouvindo? Sim, João. Beleza, tá então. Vou ah, começar a compartilhar te minha ouvir. tela aqui. É isso que eu ia falar pra você. Deixa eu ver aqui. Só tem ver como ver uma janela só, né? Esse aí. Ah, qualquer dúvida aqui eu tô gravando também, então. Tô vendo aqui, João. Beleza. Só aumentar a sua voz aqui, tá muito baixo. Fala alguma coisa aí, Paulo. o é um microfone do laptop, tá uma bosta, velho. <risos> demorou, demorou. Tá bom a letra aqui pra vocês? Tá bom. Tá bom? Não, tá bom. Vamos lá. Criar um novo arquivo. Hein? é o seguinte, molecada. É... O que acontece, né? Aqui a gente tem, né? Um, isso aqui é um comentário. Tá? Então, essa daqui é a linguagem é, Portugal. Tá? Então, aqui você tem um comentário com um barra, barra. Você pode colocar o nome do arquivo, então, por exemplo, né, ele colocou cálculo média 2, então esse foi o nome do arquivo que o professor resolveu dar, tá? E, bom, né, ele colocou disciplina, né? e aí ele colocou professores. aqui já vem automático, então, ah, só para dar uma relembrada, tá? É, isso aqui é um pouquinho diferente do professor, mas é a mesma ideia, é o mesmo conceito. É... Só tá em... diferente um pouquinho a ideia, mas é a mesma coisa. É que eu peguei a versão mais avançada, 3.0 do professor é a 2.0 passar isso aqui para cá. E, bom, é vou o meu nome aqui. Então, tudo que você coloca depois do... barra, barra, é pertencente ao comentário, tá? Você pode colocar alguma coisa que faz a descrição e tudo mais, mas não importa. Beleza? Então, seção de declaração das variáveis. Então, aqui nessa sessão, né, como você pode perceber ele é dividido da seguinte maneira, né? um algoritmo. Ele começa, então, aqui é inicia, algoritmo. Aqui a gente declara as variáveis. Aqui a gente faz a programação, início. E aqui a gente termina o algoritmo. Tá? Alguma dúvida por enquanto? Como é que você chegou até aí, João? <risos> que porra que tela é essa aí, velho? Você fala o programa? Sim. Então tem um site chamado Visualg. É, vou passar para você aqui. Tá aí. Isso daí é o download direto, tá? Ô, João, Opa. essa parte aqui de variável que você fala, que tipo, ela é meio que o que você vai fazer no, no, no exercício, em questão? Então, é, quando você trabalha com variável, é mais ou menos o conceito é o seguinte. A variável, é, por exemplo, fazer uma conta. Deixa eu até abrir aqui para transmitir para vocês uma outra forma. Espera aí. abrir o bloco de notas. Por exemplo, deixa eu transmitir aqui que parar de transmitir, criar uma nova transmissão, pode escolher é um pouco complicadinho. Mas ó, seguinte, o que é uma variável? O conceito da variável é que ela varia. então, né, então, x é igual a a mais b. Por exemplo, x é igual a a mais b. Quais variáveis a gente tem aqui? A gente tem o x, a gente tem o a e a gente tem o b. Então, por exemplo, a é igual a 2 e b é igual a 3. Então, se a gente fala assim, olha, o a é 2, o b é 3, então... 2 com 3 dá 5. Então, x. Mostra x. Mais a fundo, então, basicamente, essa é a teoria. Então, a gente varia a variável. Então, a gente coloca os valores aqui e ele tem que retornar. Para ser mais específico, o é, que, que você vai fazer? Né? A gente vai dar os tipos das variáveis. Então, isso daqui é um número. Então, o número é inteiro, inteiro. Então, a, o nome da variável, a, a é inteiro, então, é pertencente a números, tá? E a b também, então, b é inteiro, então, b é igual a 3. E o x, no, qual, no caso, a gente pode declarar aqui, né, x também é inteiro, é igual a 0. Por exemplo, só para dar um início, tá? uma variável inicial. Ó. Então, o que a gente vai fazer aqui? O X ele vai receber o A com a soma do B. Tá? Então, a gente vai vir aqui e a gente vai fazer mostrar o X. Esse é o princípio de uma variável. A variável ela armazena dados e após um futuro ela consegue mostrar esse dado. Deu uma clareada agora? Sim, é que seria a parte da abreviação no caso também, né? Isso, isso. Tá certo, Bom, Bom, é, acabei mudando aqui. O exercício... Deu certo aí, ô Paulo? De baixar o programa? Eu baixei, mano. Agora eu vou, eu vou tentar abrir aqui. Beleza. Bom, a hora que der para baixar aí, você me avisa aí quando continua alto. Tá todo mundo na mesma posição que eu? Lucas? Não, tô sim, Bruno. Tô, tô, tô sim, João. E o, e o Breno? Tá na mesma posição que eu? Breno, acho que a sua voz está tá bem baixa, cara. Vai começar a fazer primeiro do da, da média, João. Depois você vai fazer o do salário. Bom, é, pode ser, pode ser. Fechou. Eu o exemplo aqui, né? Então... Bom, vamos lá então, né? Deu certo aí o. Ô... Deu, deu certo, João. Eu abri aqui, estou até emocionado. <risos> uh, basicamente, né, aqui a gente, só para dar uma definição maior, é, existe a definição de variáveis. Tá? Então, a gente tem os tipos de variáveis. Por exemplo, variável inteiro, real, string, caractere, booleano e assim vai. float só... Abri o Google aqui para mostrar os tipos de variáveis. E aí, Vitinho? Olha tá lá, tudo aí, então. Aqui, ó. Deixa eu só mostrar aqui. Eu parar, aí. parar de transmitir para mostrar. Bom, existem alguns tipos, né? Por exemplo, a variável do tipo inteiro, a variável do tipo real, dá para enxergar de boa aí. É lógico que, por exemplo, ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Existe o de texto, que é string, o byte, que é capaz de armazenar. Valor... Agora é um pouco mais específico. Então, o byte ele armazena esses valores aqui, short também, daqui até aqui, int daqui até aqui, e long valores extremamente altos, né? então basicamente esse é o conceito aí de uma variável ok, é... vamos fazer um exemplo então, Ô, Vitinho, é, para você aí você prefere que faça com o programa também, é, ou você conta como, como tá a sua dúvida Vai falar pra tu, eu vim mais pra fazer uma revisão galera. Tá, beleza eu tenho, tenho um pouco de noção, tá ligado? O Lucas, acho que eu acho que... Ia mesmo. Ah, Pode continuar aí, foi mal O que, Não, que você tava falando? Falar, falar, então, o Lucas A gente tava conversando, né? Mas, é, como, como que é a sua dúvida, Lucas? Só pra ter uma ideia não, então, oh, oh, oh, João, é que, tipo, é a primeira vez, né, mano, como eu que com esses bagulho aqui dessa programação aqui, esses negócios de variável, essas fitas aí. Eu não sei muito bem onde que eu coloco as coisas, tá ligado? Pra decorrer o programa, assim, se eu não sei, se eu esqueço alguma coisa, se eu coloco coisa a mais, coisa a menos. Eu não sei, tipo, montar o programa, tá ligado? Certo. E, e a sua, Paulo? Mano, eu sou um completo ignorante em programação, velho. Fica tá. bem perdido, não, do cara, velho. Inclusive, tem maior medo de reprovar me nessa coisa. Ô, Breno, tenta escrever no chat aí pra nós, mano. Que você tá sem, sem voz, mano. Pra vocês até agora, esse ponto, vocês entenderam como que funciona uma variável? Tá de boa até agora? Tá de boa, mano. Tá de boa. Vamos ver até onde eu consigo De boa, sim, João. É, eu, eu, eu gosto mais de tipo, fazer devagarzinho para todo mundo entender como funciona e tudo mais. aí Porque mais para frente vai, vai dando mais conceito, mais conceito, mais conceito e vai ficando mais difícil. Então você tem que ter essas ideias na mente já. Bom, é, então vamos, vamos fazer o exercício em si, né? O que acontece? Né, esse exercício aqui é de média, então... Cálculo média, né? Você digita as notas e ele te diz a média. É bem simples até. Então vamos lá. Bom, aqui então em seção de variáveis, a gente vai vir aqui e a gente vai definir as variáveis. Tá, então eu dei um tabzinho né, aqui. Então, tab. então a gente vai definir quatro notas. Tá, em N1 ou nota 1 nota 2, nota 3, nota 4, ah, ele colocou mais uma nota, nota 5, tá, e a gente tem a média, isso tudo é um tipo de variável, né, real, tá? variável real, então todas essas daqui são seis, seis variáveis do tipo real, tá, é, do tipo real significa que ela é como se fosse o inteiro tá? ela só tem uma diferença que ela pode pegar mais números e números com vírgula de bola, João. Ô, João, mas até aí mano, tipo, você colocou esse nota 1 nota 2, nota 3, nota 4, nota 5 e a média, porque é o que estava pedindo então, basicamente né, para a gente fazer uma conta de média a gente precisa das cinco notas e a gente precisa de um lugar, um lugar para guardar essas notas. Então a gente cria uma variável uma outra variável chamada média. Entendeu? Entendi, eu E bom, a gente vem aqui aluno caractere então caractere significa que vai ser o nome né, são strings, strings são letras, então a gente vai digitar letras. Tá? E bom, aqui dentro de início, está todo mundo no, na mesma posição que eu. Sim, mano. É de boa até agora? De boa. Tá, então escreva, tá? então a gente vai escrever na tela. O que a gente vai escrever na tela? É, digite o nome do aluno tá? Então a gente vem aqui E a gente digita o nome do aluno é, A dúvida do Lucas era o seguinte é, Por que, que a gente tem é, esse vermelhinho aqui? Né? Esse vermelho, ele basicamente ele serve para mostrar na tela assim que executa o programa Então hora que a gente executar o programa, ele vai abrir uma telinha E essa telinha que abrir é onde aparece esse escrito. Então a gente vem aqui e a gente coloca o comando escreva. O comando escreva é o mesmo comando de mostrar que eu tinha feito naquele exemplo de criar variáveis. O porquê da variável, entendeu? Então ele vai mostrar. Eu vou mostrar isso daqui na tela. De boa. Aí, ô Lucas. Até agora tá de boa, João. Mas esse, esse vermelhinho aí do digite o nome do aluno, tem alguma coisa a ver com o vermelho do 1, 2, 3, 4, 5 da, das notas? Na real não. O é, que, que acontece? Ah, a própria IDE, né, que é esse negócio aqui chamado Visualg, isso daqui é uma IDE. Vou pegar o nome certinho. O que, que é a IDE? IDE. IDE ó, é esse nome aqui. É, basicamente é um ambiente de desenvolvimento integrado, tá? O que acontece? Uma IDE é onde você monta o programa, é como se fosse um bloco de notas. E só que é um bloco de notas um pouquinho mais diferente, um bloquinho de notas mais completão, tá ligado? E assim que você faz um comando, por exemplo, escreva, escreva entre parênteses, é, dois parênteses. É, o que, que acontece? A própria IDE, como se fosse o próprio bloco de notas, ele entende que você quer mostrar alguma coisa diferente. Então ele vai lá e ele muda a corzinha, só para mostrar, sabe? Não tem muito... tipo um frufruzinho... Como você mudar de caneta, tá ligado? Não, acho que eu entendi, João. Você primeiro colocou as variáveis ali, aí agora você está começando da, uh, o início mesmo do, da, da programação. Exatamente. Beleza. Alguma dúvida aí, pessoal? Por enquanto tá tudo suave. Então, o, o Paulo, ah, na real aqui o 1 né, é porque ele ah, é o tipo, tipo da, da IDE. Então, tipo, toda vez que aparece esse número ele muda a cor. É uma coisa assim, sabe? Beleza, beleza, tá o jogo tá, ah, tá. já... aí. Tá, tá. Então. então a gente vai escrever isso aqui na tela e o que, que a gente espera que a pessoa faça? Né? Então, leia nota 1. Tá? Então, a gente tem opa, é, o nome, né? O nome é aluno. O nome do aluno. Então, a gente espera que a pessoa digite o nome do aluno. Tá? E aí, a gente vai fazendo isso aqui para os outros. Então, escreva: digite a primeira nota. Leia nota 1. A primeira nota, agora a gente passa a ser a segunda nota. Só é... uma coisinha aqui. Tá. Leia a nota 2. E assim por diante, tá? Ô, João, você como você coloca esse slay aí no caso, é pra dar o resultado? É pra pessoa escrever na tela. É, tipo, depois que você finaliza o programa lá... Vai aparecer na sua direita é aquela telinha preta, né? Pedindo todos os dados que você colocou. Aqui, no caso, esse daí ia pedir o nome da aluna, nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, nota 5. E ele ia fazer a média e ia dar o resultado se o aluno passou ou não, né? Isso, exatamente. Ah, esse leia, por exemplo, o que, que acontece? Ele mostra na tela. Mostrando na tela, ele vai ler o que a pessoa escreveu no teclado. Então, ler, tal. Tá. Aí a pessoa vai lá dar um enter, aí deu enter, ele pula para outra linha que é digite a primeira nota. Aí de novo vai ler a pessoa escrever e assim por diante. Fechou, fechou. Tá microfone aí, João. É, não, não. Só, só fiquei quieto. <risos> Beleza. Aí, né, o professor, ele... Ah, tá. São só cinco notas, né? Tá. Acabei indo a mais. Então, o que, que acontece, né? Então, a gente tem aí, ó. Nota 1, N2, N3, N4, N5. E aí, a gente precisa criar a média. E para criar a média, a gente precisa fazer uma coisa. Média vai receber o quê? O que a média vai receber? Nota 1, um, mais nota 2, mais nota 3, mais nota 4, mais nota 5. Todo mundo dividido por 5. Tá? Então, essa é a média. Né? Então, de boa... Esse, esse símbolo que você fez depois de escrever média é sua, é irrelevante? Não, esse símbolo é muito importante, porque o que, que acontece? Isso daqui, ele faz a conta, é, o, o, próprio, o próprio compilador entende essa conta. Aí o que, que ele vai fazer? Ele vai pegar com essa setinha para a esquerda, ele vai inserir essa conta dentro dessa variável. Tá? É a mesma coisa que a gente tinha feito lá, lá no primeiro exemplo de definir variáveis, tipo, a é igual a 2 e b é igual a 3. Só que, em vez de ser igual, não é igual, é uma setinha. Beleza. Tá. Então, né, agora a gente já viu a média. Então, a gente vai vir aqui e a gente vai né, mostrar a média. Então, na realidade, é, eu não sei se esse, se esse compilador aqui vai pegar asterisco, tá? Então, quem colocar acento, eu não sei se vai funcionar. Então, só para dar uma modificada, a média é com H, tá? aí a gente passa a média tá? então vamos só testar para ver se está funcionando direitinho para executar a gente vem aqui em run executar, rodar algoritmo ou aperta F9 então a gente tem essa telinha aqui preta não sei nem se vocês estão vendo apareceu tá lá preta ainda não, João é, eu acho que aqui não apareceu João através do meu programa. Bom, vê se apareceu aí. Apareceu, apareceu. Beleza. Então a gente vai ter. Digite o nome do aluno. Tá? Então o um aluno vai se chamar, por exemplo, João. O João né, é, Ele tem a sua primeira nota. Sua primeira nota vai ser, sei lá, 1, 2, 3, 4. 5, e aí ele vai pegar, então, 5 com mais 4, com mais 3, com mais 2, com mais 1, um. ele vai somar, e aí ele vai dividir por 5, tá? Então, basicamente, então, se a gente pegar a calculadora aqui, deixa eu transmitir a calculadora agora para vocês, Bom, então se a gente pegar aí 1, 2, 3, 4 e 5, isso vai dar 15. E aí ele vai dividir por 5, como é a nossa conta, e vai dar 3. Então a média é 3. Tá? De boa até agora? Alguma dúvida? João, uma pergunta boba aqui é, eu percebi aqui que você... Sempre que você escreva, sempre tem um, abre parênteses, esses, essas aspas, esses dois pontinhos, essas coisas assim é essencial para colocar. Ou é tipo dar um detalhe mesmo para não ficar tipo, letra tudo junto, para não ficar perdido a letra. Você uh, fala esse vermelhinho? Você tá vendo minha tela? Não, tipo eu falo essas aspas, esse, esse abre parênteses, fecha parênteses, esses dois pontinhos aí do lado do aluno. Tipo, é essencial mesmo, mesmo escrever ou é tipo só uma anotação a mais mesmo. É importante sim, viu? É, tipo, pera, você é, fala esses dois pontos... Você tá vendo minha... Pera aí, você tá vendo a minha, minha tela ou não? Tô vendo sim, tô vendo. Tá? Tá. Então você fala assim, esses dois pontos e essas aspas aqui, né? Isso, fecha parênteses também, abre tá. parênteses. tipo, na realidade é muito importante que você faça isso, tanto é que não vai funcionar se você fazer sem isso porque é o interpretador da programação, isso é tipo, escreva é uma função mais a fundo, mais a fundo na, na programação o escreva em si, ele é uma função da programação que por trás disso ele interpreta de tal, só dessa maneira então ele só vai funcionar com aspas, com, é, com as aspas duplas tá? Esses dois pontos aqui no final não tem importância. É só um modo de escrever, sabe? É, mas a, em si, a programação você precisa sim colocar né, a variável no final, tipo nota, nota, nota aqui. E essa é, é a função da programação em si, cara. Fechou então, João. Então tem que decorar umas paradinhas chato né? É, tem que decorar, tem que decorar assim. Ou eu pelo não, menos não, entender como funciona. É, você, você fez a programação aí da, de, de ler as notas, de escrever e ler as notas, depois você ensinou o programa a fazer a média. Aí depois disso que você foi no run e apareceu aquela tela preta? Isso. Ou aperta F9. Ah tá, mas, mas quando eu terminar o meu, meu programa aqui quiser testar. Eu vou em run, que daí aquela tela preta vai aparecer, eu vou editar as variáveis e o programa vai fazer tudo sozinho depois. Exatamente. Beleza. Só para... É, agora, aqui, a gente tem dentro do próprio IDE, a gente tem as opções aqui, por exemplo, área das variáveis de memória. Como as variáveis, elas são guardadas dentro da memória do computador, isso significa o quê? Que é possível acessar aonde é a memória está então esse valor está na memória tá? então a gente pode vir aqui olha e a gente pode ver o tipo o tipo é real né a gente definiu real então o nome da variável nota 1, né e o valor a gente tem um número inteiro um né e assim para os outros, né e a única diferença é que caractere aqui é o tipo C então tipo C é caractere e a gente tem um valor pertencente ao tipo da variável. E aqui a gente consegue verificar também ó, no final a visualização dos resultados. Né? Uh, bom. Ô, ô, ô, João, diga. Linha 28 ali, ó, você colocou escreva, abre parênteses, a aspa, a média é dois pontos. Ah, se eu tivesse fechado o parênteses aqui e não tivesse colocado esse média em preto, estaria tá, tá errado ou é a mesma coisa? Então, aí ele não mostraria a média. Ele só mostraria o que está escrito. Tá vendo aqui, ó? O que, que ele faria? Ele mostraria só isso daqui. Ele, ele não, não mostraria os três. É, ele não faria a conta. Você pode fazer de uma outra maneira, que é colocando um escrevo aqui embaixo, olha. Escreva e a gente pode passar a média. Então a gente pode retirar daqui e colocar aqui. Só que ele vai ficar embaixo. Tá? Então, e se eu, se eu pôr um layer igual estava nas, nas notas aqui? Se você colocar um layer. Isso. Bom. Leia mas, média. Ó, ele fica aqui. Tá? João, a sua, a sua tela parou agora de pegar. Opa, aí então. Peraí, aí. o que, que vocês estão vendo? Ah, não. pra mim tá carregando aqui. Não, não, não entrou ainda não. Aparecendo dois quadradinhos aqui, girando aqui. Eita. O acabou. Espera aí, espera aí. Agora foi, João. Tá. É, então, ele aparece, lembra que a gente colocou lá no final Escreva? A gente colocou Escreva, Média e ele aparece aqui na frente. É a mesma coisa, tá? mas isso é, de colocar a média na frente, colocar uma vírgula após as aspas, significa que você vai estar tá, é, utilizando é, menos processamento de memória. Uh, para fazer a mesma coisa, entendeu? Isso é mais a fundo ainda na programação. Como e eu disse... Que você é... resumiu? É, é, exato. Eu fiz um resumão. Como eu Show. disse, é mais fácil é... a gente ir entendendo desde o princípio como funciona a programação em si, as funções, porque ele vai ficando um pouquinho mais difícil cada vez mais. Eu acabei o programa que eu fiz no... Então, no o passo, deu certinho também. Deu um trabona da não. Beleza. É, você tinha perguntado se a gente colocasse o leia aqui embaixo, né? É, do escreva. Você tá vendo minha tela de boa? Sim. Tá. O é, que, que acontece? Se a gente vai lá e a gente escreve escreva no final, é leia, né? A gente ia fazer com que o computador né, entendesse que a gente queria escrever uma média. E o que na realidade a gente quer é que ele obtenha a média sozinho, né? Ah, é o que a gente quer que ele, que ele faz pra gente, no caso, né? Exatamente. Então a gente só quer mostrar o resultado. Então é só eu escrevo, então, né? Exato. Fechou, João. Uma outra dúvida? Não? Ah, até que né? pensei que era mais difícil. De... Ah, pelo menos esse daqui está de boa, né, mano? Mas os outros parecem ser mais chatinhos, né? Eu, tô, é. eu tô refazendo aqui no meu, pra, eu nunca tinha com isso, não. Então, agora a gente pode dar uma melhoradinha agora. A gente pode colocar uma condição agora. Por exemplo... É... Ah, você, tra você, tra você travou a transmissão Vai, voltou. Voltou? É. voltou. Beleza. A gente pode tratar, então, agora, a gente pode fazer com que a gente crie uma condição. Então, por exemplo... Olha. Ô João, é que ele engordar a mas a tela travou de novo. Eita! Tudo preto. Voltou. Travou de novo. <risos> travou de novo. Rapaz do céu, esse Discord tá bem branco a minha cara. E aí? Agora voltou. Beleza. Então. Agora, a gente pode fazer uma condição. Então, por exemplo, se a média for menor que tal, faça tal coisa. Então, aqui... Deixa eu abrir aqui o exemplo dele, né? Nosso professor. Então... A média é. Então, a gente mostrou a média. E a gente vem aqui e fala assim, ó. Se a média for maior ou igual que 6... Então, o que, que ela vai fazer? Escreva na tela o aluno. Aí, aí a gente pode passar o nome do aluno. Aluno, né? A variável aluno. E aí a gente pode colocar de novo: né, foi aprovado. Por que, que você repetiu duas vezes o aluno, João? Não entende muito bem essa parte aí, não. Tá. Aqui, na realidade, a gente vai mostrar na tela, né? Então, a gente vai colocar mostrando na tela o, o aluno em si, e aqui a gente vai pegar o nome, né? Como a gente tinha digitado, ó, digite o nome, isso aqui é uma variável. Então, a gente vai pegar a variável do nome do aluno e vai colocar aqui. Então, no caso, a hora que chegar nessa parte do programa, como está por último, ele já vai estar tá mostrando o nome do aluno, só vai tipo, adicionar mais se ele foi aprovado ou se ele foi reprovado. Exatamente, cara. É tipo... Ele vai falar assim, olha, a média é maior que 6 ou igual a 6? Beleza. Então, ele vai escrever isso daqui na tela. O aluno tal, o nome do aluno, nome do aluno, foi aprovado. E aí, a gente pode fazer uma outra condição. Né? Se ele não foi aprovado, ele foi reprovado. Então, se não... escreva o no alumínio. caso, se eu tivesse colocado esse escreva na frente do senão não, o programa não ia rodar também tem que dar um, tem que dar um enter tem que dar um enter Nossa, cheio de regra né? oi cheio de reglinho, né? é, cheio de regra então se ele não foi aprovado ele foi reprovado né? e aí para a gente terminar esse essa essa condição, né? A gente se chama, né, fim, fim c, tá? Então, a gente começou uma condição, opa, Começou uma condição, terminou a condição, tá? Pois Beleza? explica o negócio. Diga. Qual a diferença entre fim e fim c? Uh, você diz aqui né o fim C mas não o final do algoritmo ou até mesmo outra coisa né não e tem algumas alguns finais de programação que terminam em fim e outros que terminam em fim C tipo tá Eu nunca entendi é... qual a diferença entre os dois basicamente é, o C a gente começa uma condição e para a gente terminar a gente tem que avisar ó terminou certo eu vou fazer numa uma outra linguagem para vocês entenderem mais ou menos como que funciona isso. Acho que fica mais claro. É, então, eu vou fazer aqui, por exemplo, uma outra linguagem. Então, if média maior ou igual a 6. 6. Então, ele vai fazer uma outra coisa, que é adicionar esses parâ parâmetros aqui de chaves. Então, se a média for maior que 6, a gente começa uma condição nova. Então, para começar uma condição, olha, a gente cria isso daqui. Isso daqui é equivalente a iniciar uma condição e a terminar. Então, o fim C está equivalente a esta chave. E deu uma clareada melhor? Deu, deu. E aí a gente faz lá o Escreva e tudo mais, né, Escreva aqui dentro, e aí ele termina a condição. Bom, vamos executar, né. Vocês não estão vendo aqui a tela, Estão vendo? Beleza. Então, digite o nome. João, primeira nota. Vamos fazer com que ele reprovou. Então, 5, 5, 5, 5 e 5. Então, a média é, no caso, 5. É, é que ele não pulou, então ele acabou concatenando. Tá? Então, a média é 5. O aluno, João, foi reprovado. Vamos fazer o seguinte, é, eu vou concatenar aqui um espaço para que ele acabe pulando para a próxima linha. só rodar de novo aqui o algoritmo. Oi João, eu, eu, iniciei, eu finalizei meu programa aqui, só que olha ah, que vai dar. eu falar assim, a média é dois pontos. 50 aluno Lucas foi reprovado. Tem como só tirar esse aluno e deixar, tipo, Lucas foi reprovado? Então, é que tem sim, tem como tirar. É que não é 50, é um outro daí. É que acabou sendo parecido, porque eu acabei não dando um espacinho aqui. É... Porque é a própria linguagem que tem alguns pequenos probleminhas em relação a concatenar, entendeu? Mas a gente pode tirar sim. Eu acabei resolvendo esse problema e depois eu mostro o código pra você, ó. Vou só refazer de novo, vocês estão vendo o console. Tá dando um problema aqui no meu também, ó. Tá aparecendo uma, na linha 36, mas não tem linha 36, tá até a linha 35, mil? Você consegue compartilhar a tela aí pra nós? É, só ensina eu porque eu não sei mexer nesse, nesse negócio aqui não. Ah, provavelmente tá vendo o seu microfone, tem um fone de ouvido, é uma e gente... o Screen aqui, isso. É... Deixa eu ver. Eu acho, vê se foi isso, João. Deixa eu ver aqui. Bom, está carregando aqui. Então, mais para frente, tem a opção de arquivo, salvar, aí você pode salvar ele como uma extensão é como se fosse ponto Txt só que é uma extensão diferenciada chama ponto ALG Ô, Lucas não tá carregando cara Deixa eu vou parar de compartilhar de transmitir vou tentar de novo beleza tela inteira compartilhar você conseguiu compartilhar a tela inteira? Ou é só por janela? Ah, putz, agora é muito melhor por janela. Consegui. Tem uma opção de tela. Aí eu não vou ficar... Ah, porra, muito melhor assim. Agora foi, João? Foi, foi sim. Então, aqui, ó. É... Ficou assim, né? Então, é que você não colocou o fim C. Então, Na onde? É na linha 34. 34 eu tenho que colocar o quê? Fim. Fim C. Tudo, tudo junto. Fim SE. Eu não entendi, João. Ela só vai se É Fim SE. Fim SE. Isso. Aí é para funcionar. É só isso. Exatamente. Eu acho que vai funcionar agora, porque estava falando essa palavra aqui mesmo, porque estava dando errado. Aí, aqui. ó. Funcionou. Tá Então, esse O aluno aí na frente, na realidade, é um O, né? Não é um zero. É, é, é pra, era para ter um separado aqui, né? É... O aluno Lucas foi aprovado. Tá Agora, eu arrumei aqui no exemplo então, então, então toda vez que eu acabar o programa meu, ele não finaliza por esse, por esse daqui, ó, por esse fim de, no 35 aqui, ele finaliza se eu colocar essa palavra que você falou não, é o fim C ele finaliza a condição C, se tal coisa fazer uma, se tal coisa acontecer faça isso, se não faça então, assado, entendeu só o fim C esse só fim, finaliza então. a condição ele deu um erro porque a ah. sua condição ficou aberta, entendeu? Então eu só, eu só tenho que colocar isso daqui quando eu tenho condição. Se eu não tivesse essa, essa parte aqui, ó se eu, não, é, se eu não tivesse essa parte aqui Não teria que não precisaria colocar esse fim C. Não, não precisaria Fechou então João, certinho Fechou? Fechou, vou parar de compartilhar aqui pra você continuar Ele é eu, eu consegui achei uma opção aqui de transmitir a tela, cara. Muito melhor. Vê se ficou da hora pra vocês. Dá pra ver aí? Dá pra ver. A gente tá carregando aqui. Aí, carregou. Beleza. Agora ficou bem melhor, né? Ficou. Ah, ver tudo agora, né? Bom, então, digite o nome do aluno, João. 10, 10, 10, 10, 10. Aí ele separou, ó. a média uhum. é 10. O aluno, João, foi aprovado. Eu só coloquei aqui, ó, coloquei um espacinho, uma vírgula e um espaço. Tá. No caso, isso daí não faz diferença, né? É, não, é, não, não faz pra... diferença, dá pra pessoa entender. Mas, por exemplo, se a pessoa colocar um O, e aí ele pode confundir com um zero, né? Como aconteceu aqui com a gente. É. <risos> é, Mas não tem problema, né? Tipo, agora não tem problema, mas mais pra frente vai ter. Bom, é, esse daqui então é exercício de calcular uma média. Tá? Então a gente vem aqui, arquivo, salvar e aí a gente pode salvar como arquivo, né? Então, deixa eu só salvar ele aqui, só criar uma nova pasta, novo, pasta. aqui a gente vai salvar ele então cálculo salário é o nome que a gente deu aqui no próprio exercício né? cálculo, cálculo médio, desculpa aí, é cálculo, deixa eu só arquivo, salvar, deixa eu entrar aqui na pasta, né? é exercício ó, exercício prog, então cálculo média 2, esse é o nome que o professor deu, então, só para salvar, aí clicou e salvou então o que, que a gente vai fazer, a gente vai pegar esse exemplo, né, esse exemplo que está aqui em exercício prog, e aí a gente vai pegar esse exemplo e mandar pro professor, tá, a, LG. Fechou? Eu tô tentando salvar aqui agora, que eu sofrendo com essas porra aqui. O não foi modificado, então nada foi salvo. Compartilha sua tela aí pra gente. Ver se foi a tela. Carregando aqui. E aí, Paulo, tá dando tudo certo? Eu tô iniciando já aqui, Josué de Ava. tô copiando o dente que tá fazendo aqui, né, velho? Entendi. Mas isso, isso não chega a ser o exercício que o professor pediu, né? Não, esse aqui é só exemplo pra. Porque o Lucas tava com dúvida. Nossa, eu tô bem, Imagina, ah, você também, velho. Imagina. É recorde. Vocês estão gostando da aula? Pô, da hora pra caralho. Valeu mesmo. Imagina, pô. Você conseguiu ver, João? Ah, mano, tá carregando aqui ainda. O professor tava falando lá do Solidworks, mano. Eu tenho aqui no computador 2018, craqueado, se vocês quiserem. Solidworks é muito bom. Manja, Não, já mexeu? Não. Pô, ainda tá carregando, cara. Bora, aí eu vou transmitir de novo, peraí. Legal. Opa! O o professor passou, o exercício, ele deixou a marcado no Teams? Você fala qual exercício que é para fazer? A, a lista de exercício? É. Acho que ele passou sim. Deixa eu... É. Deixa eu abrir aqui. Você tá vendo minha tela? Tô. Vai aqui, em, vai aqui em equipes, aí você abre o LTPC, e aí você vem aqui no cantinho general, aí você vem aqui em gerenciar canal, opa, não é aqui não, é, aí você vem em geral, tá, onde que a gente tinha ido mano? <risos> aqui ó 18, aqui embaixo, ó, 18 canais ocultos, aí você clica na 004 atividades, Aí você clica em atividades, e aí você vai em arquivos, aí ah, ele tem aqui o exercício que ele fez na sala e o exercício proposto aqui que ele vai pedir. É, então esse tipo eu mando uma mando na conversa também, né, tá? É, também, também. Não, pode ver, que então, eu vou baixar aqui, valeu. Fechou. Tá vendo sua tela assim, Lucas? Tá vendo? Tô. Aqui, ó. É, você vem arquivos aqui, salvar. Aí dá isso daqui, ó. Uh, vai em arquivo. Salvar como. É, aí dá tá o um nome, né? Aí você pode salvar onde você quiser. Vou salvar aqui, ó. Já vai ter que fazer uma pasta já. Isso, aí Olha você salva só. aí. Prontinho. Aqui ó, Não tá certinho, João. Fechou? Fechou. Bom, eh. É... Ô, João, volta pra sua tela lá, velho. Eu, eu travei aqui no. Opa, 5, foi né? mal. <risos> Não, imagina. Ah, eu, eu parei na, na, linha, na sua linha vinte e ali. Beleza. Eu vou pegar um copo d'água, já que eu volto aqui. Nossa, eu também até vou lá. Nossa, Senhora. Opa, voltei. Estou na linha 30 ali. Beleza. Você entendeu bem? A princípio, sim, mano. Não sei como é que eu vou, vou, vou me virar nos outros exercícios. Aí. Mas já foi, já para mim, essa aula foi muito mais de introdução do que a aula segunda-feira que eu estou <risos> ajudou bem mais. Voltei, João. Se é, quiser continuar. Beleza, mano. Vamos continuar assim. Bom, A gente vai fazer o um, né? Show. Mas... Que ele acabou é. fazendo na última aula também esse daqui. Na realidade foi o exercício que ele fez de introdução. É esse exercício 1 um, agora é o exercício da lista. Vocês querem que eu faça? Ah, por, por mim pode ser, João, porque eu não também ele já está pronto nesse né, exercício, né? Bom, vocês que sabem. Aí se você fizer o 2? Dois... Pode ser também. Ô, João, faz um favor pra mim, mano. Diga. Manda um, um print da, da, da do cálculo média 2 lá no WhatsApp. Aqui assim não sei onde você está voltando. Aí. Eu vou postar essa aula no YouTube depois, se você quiser ver. Beleza. É, aí você vai tá mandar o link do canal. Né? Beleza. Uh, então, é... uma empresa paga seus funcionários com um R$ de comissão para cada produto vendido. Se forem vendidos mais de 250 unidades, o valor aumenta para R$ 1,50. Se a quantidade foi superior a 500 unidades, o valor aumenta para R$ 2,00. Monte um algoritmo para receber o nome do funcionário e a quantidade que ele vendeu. Desenvolva um fluxograma e o algoritmo que irá mostrar o nome do funcionário e o valor a receber de comissão. Bom, esse aqui é um pouquinho mais difícil. Uh, mas o que, que acontece? Na prática em si, a gente não sai adicionando as variáveis igual o louco, não. Igual a gente fez nesse exercício aqui. Foi só para demonstração. Então, a gente vai criar mais ou menos a lógica. E após isso, a gente vai adicionar as variáveis, tá? Então, o que, que a gente vai precisar fazer? É, o que, que vocês entenderam? Ah, eu, eu entendi que quanto mais o produto for vendido, mais os funcionários vão ganhar. Né? Exato. Basicamente é o seguinte. Se, o, se a gente vender 250 unidades, o valor é, aumenta para 1,50. Se vender menos que 250, é R$1,00. Então, é R$1,00 menos que R$250. Se o valor for acima de R$250,00, é R$1,50. E, e se o valor for acima ainda de R$250,00, é acima de 500 é R$2,00. Então, essa é a comissão. Então, a gente vai ter que montar um algoritmo que ele mostre o nome do funcionário e a quantidade que ele vendeu. Então para fazer isso daqui a gente vai né, então começar aqui então arquivo novo a gente vai criar um novo arquivo né isso ah, daí é bom não estar tá no caderno né não para tá não se perder né é. então a gente vai começar logo por aqui ó pelo início não vamos fazer é. É, vamos vamos começar pelas variáveis não a gente começa por aqui primeiro Vou só abrir aqui o cálculo média 2 só para ter uma ideia como que é. eu não estou acostumado nessa linguagem. Tá? O que você usa normalmente, João? Aí você fala de linguagem ou bloco... Tipo... Linguagem. Então, linguagem... Eu, eu fui desenvolvedor na parte de infraestrutura em Campinas. Era desenvolvimento, desenvolvimento de infraestrutura lá no polis de Alta Tecnologia de Campinas Aí depois eu virei é, Eu trabalhei com web, então isso aqui é PHP é, E aí a gente trabalha é, Eu fui full stack web Então a gente trabalha com PHP JavaScript, HTML que é linguagem, mas é Marcadora, né? Uh, é doido. Mas você é sério. O que você tá fazendo, João? Oi? O que é essa daí? daqui é um programinha aqui que eu fiz. Você é louco. Mas, tipo, é, atualmente eu me vejo melhor em Python e Shell que é para Linux. Então. Sim. Não, né? é, tem algumas linguagens mais legais. Tipo, é, algumas linguagens de alto níveis, né? por exemplo, o Python, a gente não precisa declarar que a gente está abrindo uma função com, com aquele fim C no final, sabe? A gente não precisa fazer isso. É mais legal. Bom, eu fui fazer uma coisa e acabei fazendo outra. Vou abrir aqui. Né? A gente quer, deixa eu só ler aqui de novo, uh, monte de algoritmo para receber o nome do funcionário e a quantidade que ele vendeu, tá? então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é verificar quanto que o é, funcionário vendeu, então a gente primeiro a gente precisa colocar escreva o nome do funcionário, então escreva o nome do funcionário é né? Funcionário, assim, assim, Então a gente passa o nome do funcionário. Então o nome do funcionário é e a gente precisa ler né, o nome do funcionário. Então, nome 1. Aqui é, eu já vou dar uma, uma melhorada. Então aqui a gente vai aprender um pouquinho mais de exemplos mais legais. Então, por exemplo, isso daqui se chama case que, que é definir o tipo da variável da seguinte maneira você começa com letra minúscula né, termina com um minúsculo a palavra e você começa uma outra uma outra é uma outra palavra com a letra maiúscula existem vários tipos de cases tá então mais para frente eu falo mais específico para vocês tá então se eu colocar tipo só leia abre parênteses, nome, fecha parênteses, tá certo? Tá certo também, é o nome da, da sua variável. É que eu coloquei, meio que eu tô seguindo meio que os passos do primeiro exercício, né? Eu coloquei aqui, escreva, é nome do funcionário, fecha aspas lá, fecha parênteses, embaixo leia e nome. Certo. É, tá certo, cara, não tem, tem erro não. Só, só adicionar lá. o nome lá depois, como variável, aí certinho, do jeitinho um que... Tá sendo exercício aqui. Uhum. Bom, a gente quer saber o nome do funcionário e a gente quer saber quanto que ele vendeu. Então, é, quanto ele vendeu do que mesmo? Ah, unidades de... Ah, unidade de produto. Então, quantas unidades ele vendeu? Então, leia unidades prod, então unidades do produto, tá? E aí a gente precisa fazer uma coisa, né? A gente precisa verificar, então, olha, a sua comissão, ela vai ser dada da seguinte maneira, né? Se essa pessoa vendeu é, menos que 250 é um real vendeu entre 250 a 500 é um real e cinquenta vendeu superior a 500 é dois reais então a gente precisa verificar então, if unidades opa, if não né opa. É, se vou colocar se Unidades PROD for superior, superior uh, a fazer o seguinte, ó, se a unidade dos produtos forem inferior que 250 unidades, inferior ou é, inferior que 250 unidades, isso significa o quê? Então escreva tal coisa. Tá. Senão, o que, que ele vai fazer? É, ou a gente pode fazer da seguinte maneira. É, fim C. A gente pode ser. Unidades produto for. É, superior né? 250 250 e inferior então e acho que acho que tem e não sei se tem então só fazendo um teste aqui unidades prod inferior que 250 500 então, ele vai escrever uma outra coisa então, escreva tal coisa C. e se unidades PROD forem maior que 500 né? o valor aumenta para 2 reais então Escrevo tal coisa em cima si. e bom, eh só um aqui tá, então a gente pode. Ou a gente pode escrever, no caso, olha, é, esse, essa pessoa vai receber tanto de comissão, né? ou a gente pode fazer definindo dentro de variáveis. O mais correto, no caso aqui, como o exercício não pede é algo muito complexo, é fazer o seguinte, o valor de comissão será um, é real. E aí a gente vai fazendo para os outros, então o valor da comissão será, então, aqui é R$1,50 e aqui é R$2, é tá? Alguma dúvida? Não, até agora não, eu só estou fazendo aqui para mim chegar onde que você tá. Beleza. Alguma dúvida aí? Bem simples até, mano, depois de um tempo que você, tipo, entende como funciona, sabe? Eu só não sei se essa linguagem possui um E. Eu acredito que sim, tá? Na condição. Então, se der erro, vai ser aqui. E eu só vou também adicionar as variáveis aqui então. ele é caractere e unidades prod é real. Bom, funcionou aqui vou só fazer um teste. ele não funcionou o E né? ah, peraí peraí é, não tem um E bom deixa eu só procurar esse erro na internet para ver se ele possui o E ou não Pode fazer de duas maneiras também, tá? Pode verificar se esse valor também é menor que 500. Não tem problema. Bom, ali na, na 23, ali ele tá certo? Se unidades produzidas for maior que 250. E esse E aqui? Então, é exatamente isso. Tipo, eu acredito que eu preciso só fazer uma coisinha. Né? Adicionar isso daqui... E isso daqui, acho que vai dar certo. Vamos ver, ó, oh, funcionou. É só colocar parênteses. Tá, da hora, fechei esse Vocês estão copiando? Eu Sim. Beleza. Alguma dúvida? Pode perguntar, não tem medo de não. bom é importante também tipo é, a gente colocar uns iguais então por exemplo se a unidade for menor que 250 então faça isso agora se a unidade for também incluindo o 250 faça uma coisa também então só para fazer um testezinho incluindo. Tá, então bom ah, é, eu acho que só o ah, contrário aqui. Eu... Pera aí, pera aí, Ah, Bom, alguém tem alguma dúvida? Vocês copiaram aí? Acabando de fazer agora, porque de cima ali, João, não vai precisar fecha parênteses? Você diz qual linha? A 19 e na 27. Ah, não, não vai precisar. Porque que que acontece? Aqui eu tô fazendo duas condições, entendeu? Então, você tá meio que separando uma da outra, para não dar conflito. Exatamente. Você quis dizer aqui na 23 que se a unidade for de 250... Até no máximo quinhentos vai ser uns cinquenta, né? Isso exatamente, certo? Alô, opa, caiu minha internet aqui, rapaziada. O oh, não. É, esse, esse é o exercício completo já, João? Exatamente. Eita, pô! <risos> <risos> Depois você vê o vídeo, pô! Acho que é melhor. Beleza. Eu fui copiando no lápis aqui, velho. Foi lá, mano. É um com é. Vocês acham que eu digito muito rápido? Normal. Não não velho. só dificuldade mesmo em, em, em adaptação. Aprendendo ainda. ainda. É, então. Deu certo aí, Lucas? Sim, eu tô acabando agora o de 500 Beleza. Beleza. eu já acabo. Show. Uhum. Esperando. Um, pois. Toda hora eu esqueço dessa maldita aspas. Que pariu. Canal que você posta, João, no YouTube? Eh, é... acho que vou postar no meu canal, cara. então, qual que é? É, Robotec. Robotech isso executado agora, meu João. Beleza. O meu deu erro na, na linha 14. Compartilha aí, deixa eu ver qual que é o erro. Se foi, se deu certo. Compartilhar aqui com no vídeo também, vai que aparece algum erro aí pra galera aí também. Tem eles veem o um erro, podem melhorar também. Tipo, saber o é, é o aí. erro. Mas eu, eu acho que eu já testei o, o, o erro mesmo. Bom, tá carregando aqui ainda. Foi ainda? Ah, não carregou ainda. Para hum. é que se transmitir, peraí. Vou começar de novo. Pronto. Gente, agora, agora acho que foi. É, ainda vai carregando aqui. Tá, não tá ainda. Aí, foi. Agora foi. E ó, João, esse 14, Então, é que é, eu acabei adicionando as variáveis ali não, e... Eu não adicionei variável, né? É, ainda não, é, não adicionou variável. Verdade, eu só, eu só fiz essa, essa parte aqui de baixo. Então, não está não errado. Só por estar tá errado é porque eu não adicionei a variável. É, né? só, só por causa disso. esqueci de colocar o nome da variável. Fechou. Eu... É, não esquece que o nome é caractere e a unidade prod é realta. Se eu pôr no, na variável aqui o meu, eu percebi que o seu, é, você colocou nome, fun. Se eu colocar nome só, tá certo? Tá certo também. Tá errado não. É o tipo de nome que você tá dando na variável. Não, não importa o nome. Você pode dar qualquer nome para variável. João, o canal Robotech é esse com 600 inscritos? velho? É, eu vi que você se inscreveu aqui. Isso aí. Tem, tem, tem, tem 600 inscritos no seu canal? Tem. Pô, da hora, hein? <risos> Legal. Né? Nem sei se eu vou fazer fama no YouTube um dia. <risos> Olha <risos> o meu deu um problema aqui, cara, que.. Aqui. Compartilhe a tela aí, vamos ver. É do, do cursor mesmo, né? é do exercício não. Ah, beleza, então. Se for, foi. Certo, João? Ah, tá carregando aqui ainda. <risos> ah, mas você conseguiu resolver aí né, o problema do... Não, da tipo, GM? na hora da escrita, ele tá dando um espaçamento muito, muito grande. Deixa eu ver então. Não sei se for um botão que eu apertei, não a letra, não sei. E ganho, sim, que não foi. Deu certo ainda João? Não, ainda não ô João, eu tô com um problema aqui pra salvar o.. o, o exercício? Arquivo, é. é. Você vai aqui em arquivo. É. Ou salvar como ou salvar. Eu utilizo então, salvar isso, como. Eu fui em salvar e não deu certo não, porque, porque aparece igual, igual aparece pra você aí. Essa folhinha em branco. Isso aqui? Isso, aí tem, que, aí tem que abrir com o visual G, como é que é? Não, não tá escrito o nome assim. Certo. Aí você clica em salvar. Então, eu salvei. Tá aqui, cálculo média ponto audiência. Só que como é que eu faço para abrir no programa isso aqui de novo? Ah, que você quer abrir? Aí você vem em arquivo. Opa. Vem em arquivo, aí tem a opção de abrir o arquivo. Ah, ok. okay. Eu, tenho que, eu tenho que abrir o, o software primeiro. Isso. Beleza. Valeu. É nóis. Oh, Lucas, não foi ainda não. Eu vou parar de transmitir, e começar a transmitir de novo tempo Manda um print no.. no Discord. Como que eu mando um print? Uh, aperta. tem uma teclinha perto do F12, print screen, ver se tem aí. F12 hum, não apareceu nada aqui não, João um PRT, SC, alguma coisa assim. Ah, tem aqui, ó. Aí você você apertou, apertou aí? Ah, apertei, mas não... Então, aí você vem aqui em texto de programação, aí você tem um, um chatzinho, tá ligado? Vou né? tirar no foto, vou mandar no seu zap lá. Ah, mais fácil, vai. <risos> o meu cursor, ele tá ele tá um quadradinho preto. Eu acho que eu devo ter clicado alguma coisa para dar um distanciamento maior das letras, dar um negrito, ou menos essas coisas, sabe? Eu acredito que... Pera aí. Ah, ah sim, sim. Que... Aperta um botão chamado INS, s tem no teclado I -N -S. aí. INS? achou? Não. Ou, me... Ou alguma coisa com insert. Tipo, é, insert em... Eu tô apertando aqui, insert eu achei. Né? Aí ó, a insert ele vai mudar o cursor. Dá uma olhada no cursor. Deu certo também não. Ah, eu vou salvar esse arquivo aqui, João. Vou abrir de novo, mano, é FI. <risos> conseguindo abrir essa brocarinha louco nossa João vou ter que compartilhar a tela mesmo nossa Oi, João eu vou desligar aqui mano valeu pela ajuda ainda vai lá mano até mais vou... se... se der eu vou terminar aqui ah, ah, esse exercício aqui essa lista e eu depois eu posto no youtube Pô, valeu mesmo João é, é nóis Opa, falou, amigão João, você não tá está conseguindo ver minha tela? Opa, deixa eu ver aqui Carregando aqui Eu, eu só ver né? Nem, nem o primeiro exercício que a gente fez eu tô conseguindo abrir. abrir. Tá falando assim: como você deixa de abrir, abrir esse arquivo? Então, é que você tem que abrir o Visual, aí você meio que importa esse programa aí dentro, entendeu? Então eu vou abrir o Visual primeiro. Não, é exportar né? Não, é Você tem arquivo Abrir Isso, arquivo, abrir Aí você abre o programa Programação ah, Comissão Agora voltou essa porra Mano, ainda não está transmitindo não Vou reiniciar aqui Espera aí Agora Carregando. Aí, agora foi. Insertinho. É agora deu certo, que tava com um quadradinho, aquele quadradinho preto lá que você viu. É, se você apertar o insert, ele muda. Uhum. É, por que, que eu não consigo abrir direto, ó? Então, deixa eu mostrar esse, esse erro aqui. Esse erro acontece porque você tem que abrir ele dentro do próprio programa. Então, se você vai abrir aí, aí você vem em arquivo, abrir. É, aqui é igual, igual eu fiz agora, né? Isso, só, é só que você tem que salvar esse daí primeiro, né? Não esquece de salvar é, né? e não esquece de mudar o nome ali, ó. Sem nome, você coloca para exercício 2. Vamos pôr é... é o nome, é dois pontos caractere, é isso baixo. e unidade é. prod é real. É. Você clica o F9 para executar. E se você quiser ver, você pode salvar aqui, também. Eu acho mais fácil. É, pode ser também. Não, não, tá errado, eu não gostei. Tá errado, não. Vai em arquivo. Aí você tá salva errado, ali, né? lucas, ele lá. Funcionários, lucas. Falei que vendeu 10. É que é 10 isso? é menor que 250 unidades. Né? Aí, se você colocar mais ou colocar menos, ele funciona também. Bom, eu tô entendendo o porquê dos dois pontinhos, que é importante, fica mais bonito, né? Isso, fica mais bonito. É, porque, ó, aqui, olha, já tá aparecendo dois pontinhos antes, né? ah, não estava, se você percebeu. Exatamente. 800. Vai começar? Isso daí mesmo. Certinho. Esse professor... Ah, só vou mudar isso daqui só, né? É, pode ser... Mas depois você deu, eu mudo sozinho, João. Fechou. Eu tenho... Demorou. Tem tempo, né? Fechou então, João? É, tem mais alguns exercícios aqui. Mas é basicamente a mesma coisa. Tipo, é... calcular a percentagem. Você só precisa colocar... Na... Por exemplo, na você vai fazer a conta, na variável, por exemplo, vou até mostrar aqui para o pessoal ver. Tipo, aqui, ou até mesmo no outro exemplo, deixa eu abrir o outro. Aqui você precisa só modificar, entendeu? Tipo, não precisa fazer muitas coisas, é basicamente tudo a mesma coisa. Você só precisa ir meio que mudando, o um jeito de escrever. Se você for analisar mesmo, esses exercícios aqui, ó, por exemplo, ah, calcular a média maior que 6. Então você tem que fazer tal coisa. É o mesmo princípio para os outros exercícios, sabe? É se acontecer uhum. tal coisa, faça tal coisa. É, todos é na mesma lógica, né? É tudo na mesma lógica. na mesma lógica. Eu lendo esse o, o terceiro aqui. O terceiro vai ser na mesma base do que o segundo também, é ah, até 200. 2%, 201% a 503%, acima de 504%, é a mesma coisa, a mesma base. É, e tipo esse 4 aqui, ó, ele, em vez de... É, é, ele tem que pegar uma data e verificar se ela é válida ou não. Então, você tem que verificar. É, if o dia for até 31, então é, é um dia. É, é mês, mês, são até 12 meses do ano. E o ano é 2000 infinito, né? Então... Ah, entendeu. E o 5, por exemplo, isso daqui é tudo if. É tudo if. Uhum. O Mas if, no é... caso, que você fala é o C, né? É, isso, exatamente. Você confunde. O if é para fazer uma leitura, então a gente tem que ler três notas. No caso, a gente lê o 5, no exemplo anterior. Certo, certo. E aí a gente tem que é, verificar, né? E imprimir a maior delas, então a gente guarda na variável qual menor, é a maior. E o 6 é a mesma pegada do 2 do com o 3. O 3. E nem misturado no 1. Um. Mas é tudo a mesma coisa praticamente. O 6, acho que a gente tem um parecido no caderno já feito, já o 6. Sim, provável. Tem. Aí ah, é isso então, João. Eu vou tentar fazer depois o terceiro, agora à noite. É qualquer coisa eu te chamo no WhatsApp. Fechou então. Qualquer coisa aí manda no WhatsApp. Fechou então, João. É isso. Vou postar essa aula aqui. Deixa eu parar de gravar. Tá.